3 mil. Portão. E aí, pessoal, beleza? Frens, resente, continuação aqui do banheiro. Começamos as peças claras, né? E o encontro daquelas paredes ali, Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou o acabamento, tá? Aí, galera, ó, o acabamento é o seguinte, ó. No encontro das peças, tá vendo? Ó, tem que ficar bem acabadinho, tá? Com a lixa brilho d'água lá, você dá o acabamento aqui, ó. Fica bem acabado, só que tem que deixar um espacinho, tá vendo? Tem que deixar uma folga pro rejunte penetrar aqui, ó. A gente tá deixando uma folguinha de 1, um, né? Um pouco menor do que a junta. Aqui a junta de 1,5, um tá vendo? A junta de 1,5. Um e e em vez de deixar 1,5 um aqui ficar muito largo, eu deixo 1. Um, que é exatamente a, o clipe quebrado dá 1, um, dá 1 um milímetro. Então eu deixo 1 um milímetro de fora a fora. Dá um acabamento perfeito nas peças, ó. Olha como é que vai ficar. Agora é só rejuntar ali. Show de bola. E aqui, pessoal, estamos colocando as peças. Agora vamos continuar essa parede pra cima.